Paz do Senhor. Uh, about or weeks ago, Mais ou menos três ou quatro semanas atrás. Uh, my friend, she was very sick, a minha amiga estava muito enferma. And she went to the hospital, ela foi o hospital. And stayed there for two weeks. E ficou ali por duas semanas. E e no culto de jovens. Estávamos orando que ela melhorasse para que ela pudesse vir para a escola. And last week on Monday, e a semana passada se na segunda-feira. Quando eu fui para a escola, quando eu cheguei lá. Eu descobri que ela tinha voltado e estava melhor. Isso me mostrou que a vontade do Senhor é muito poderosa. E eu só queria agradecer a Deus por isso. Amen. Amen. Amen. Aleluia! É bom quando a gente Aleluia. ouve um testemunhos, né? right, não esconda seu testemunho, Don't hide seu, seu testemunho é importante para abençoar a vida dos outros, né? Your testimony is important to bless the lives of others. E os irmãos, quero dar as boas-vindas a todos que nos acompanham ao vivo pela internet. Brothers and sisters, I would like to welcome everyone that's here and also on the internet. Que Deus abençoe seu coração bless your e encha sua vida com o espírito do Senhor. God bless your heart and fill your life with the Holy Spirit. Amém. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55, irmãos. Open your Bibles in Isaías, chapter 55. E vamos ler a partir do versículo 6. And let's read verse starting verse 6. E nós vamos ler uh, três versículos e depois nós vamos continuar lendo este texto. And let's read three verses right now and you may read more. We're going to read more later on. Uh, Queridos, a Palavra de Deus, hoje é um, esse é um momento de reverência. Eu peço que não converse, não fique distraído, não fique nos no, no seus aplicativos do Facebook, ou do celular, ou de qualquer outro aplicativo. So, turn everything off, in summary. Not so, yourself, it's a moment not, not of, a moment of reverence, phone. so make sure you, you, you, you are focused, make sure you turn off your cell phones, any applications that you have online, Amen. so we focus on the Word of God. palavra de Deus, Isaías, capítulo 55, partir do versículo 5, diz assim, The Word of God, in Isaías 55, uh, verse 6, says, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the weak forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord that he may have compassion him and to our God for he will abundantly pardon. Amém, que Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações. May God bless the words that were read in our hearts. Bem, amém. Queridos, é, nessa noite eu quero falar um pouco sobre buscar ao Senhor. So tonight I want like to talk a little about seeking the Lord. O tema me tem sido bastante ah uh, estado bastante reflexivo pensando. Lately I've been thinking a lot about this. Uh, que cada dia mais uh, Parece que há um, uma diminuição do desejo de buscar a Deus. It seems like that lately more and more there is less of desire to seek the Lord. E eu venho pensando o porquê isso está acontecendo. And why this is e muito embora Jesus falou que nos últimos tempos isto aconteceria. E também Paulo falou isso na sua carta a Timóteo. And Paul also said that in his uh, Timothy. Ele disse que nos últimos dias haveriam tempos difíceis. In the times there would be difficult times. um detalhe que Paulo disse, ele disse que as pessoas seriam amantes de si mesmos. Man did tell that he mentioned is that people would be In love with themselves. ou seja, as pessoas estão cada vez mais ocupadas, cada vez mais com com outras coisas que julgam mais importantes. So busier and busier with other things that they more Eu não estou falando simplesmente de vir à igreja. I'm not To or not. Mas eu falo de buscar ao Senhor de uma maneira geral. I'm about the Lord in, in a term. E o que é buscar ao Senhor para so, você? What is the Lord for you? Para muitas pessoas, é, muitos ainda não sabem o que é buscar ao Senhor. So a lot of people don't know what that means. Em Jeremias, Deus faz fala muitas coisas para Israel através do profeta Jeremias. In, in the book of Jeremiah, God to Israel E uma reclamação de Deus era que até os profetas de Deus haviam deixado de buscar a Deus. Porque é muito fácil você deixar de buscar a Deus, E começar a viver uma vida religiosa a religião é quando nós adotamos um conjunto de coisas que nós fazemos é That we are doing. E nós pensamos que através de fazer essas coisas nós estamos buscando a Deus. And we're thinking that by doing by repeating those, those things, we are actually seeking the Lord. Às vezes nós terminamos cantando mecanicamente. just singing robotically. Às vezes nós oramos mecanicamente. Sometimes we just pray the same way. Qual é uma das orações mais mecânicas que nós fazemos? What, what is one of the most known prayers that we just repeat? É uma oração assim que fica realmente é, que é repetitiva o que é que você acha what, what is one of the ah? pai nosso pelos alimentos the lord's prayer when you pray for your food às vezes antes de dormir sometimes before you go to sleep às vezes nós falamos, falamos, falamos e não sentimos o que nós estamos falando. E uma coisa que cada vez mais nós temos ouvido falar é exatamente o que o versículo 6 diz em uma das suas partes. A, a Palavra de Deus diz aqui no versículo 6. Diz que nós devemos buscar ao Senhor. That we need to seek the lord a bíblia fala em vários lugares que nós devemos buscar ao senhor the bible says in various parts that we need to seek the lord mas nesse versículo nós vemos algo muito especial that we see in this verse que nós devemos buscar ao senhor enquanto that we need to seek the lord while duas coisas ainda estão disponíveis two things are still available a primeira coisa é buscar ao senhor enquanto nós podemos encontrá-lo. So the first thing is seek the Lord while he may be, find, be found. Se Deus está falando isso, so God is this, e significa que haverá um tempo em que não mais poderemos encontrá-lo. There will be a time where we're not going to be able to find him anymore. Eu não quero fazer um termão muito teológico aqui. I don't want to just, uh, About here. Eu quero que você entenda a palavra prática e simples. I want you to understand the, the word of God, practi practical and simple. Então eu vou, eu eu quero, mas eu, muitas pessoas discutem e dizem não haverá um tempo que não haverá mais a Bíblia. Então, so, a lot of people say oh there will be a time não the Bible was mais going to be here anymore. Não haverá mais igreja. There won't be, won't be more church. Não haverá mais isso, não haverá mais aquilo. Não E eu não quero dizer nada disso nessa noite. And that's not what I'm trying to say here. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes este tempo chega para as pessoas individualmente. But what I'm trying to say is that a lot of times this time this moment comes to us individually. E quando é este momento? And when is this time? Eu Talvez nós não pensamos nisso. Of, so we may not think about that. E às vezes nós não pensamos que este momento pode estar tão perto para nós. And we may not think that that moment, that time is so close to us. Existem duas coisas que podem acontecer na nossa vida so there are two that can in our lives que pode basicamente nos tirar a disponibilidade de Deus. That can take from us the availability. Of God. E nós não pensamos nisso. A primeira coisa é a morte. The first thing is death. A Bíblia diz que depois da morte, o que que acontece? Depois da morte vem o juízo. After death comes judgment. E muitas pessoas pensam que haverá um tempo depois da morte. E a lot of people think that after death there will be a time para que você possa conversar com Deus, e, e se desculpar com Ele, and ask Him for forgiveness, E não vai acontecer isso. There is no such a thing. O momento é hoje. O momento de conversar com Deus é agora. A Bíblia diz em Jeremias, diz assim, Jeremias 29, 13, In Jeremiah 29:13 says, vocês me buscarão e vocês me encontrarão." It says, "You will seek me and you will find me." Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. When you seek me with all your heart. Em Jeremias no capítulo 23, In Jeremiah verse 23, Deus fala contra os profetas. God is talking against the prophets. Ele diz as assim, ciências profetas ficam falando que eu disse, que eu falei e eu não falei. The prophets are saying that I said this and that, but I God did not say that. A no versículo 23, o Senhor diz assim: For in verse 23, God says: Se estes profetas, if these estivessem no meu lugar secreto, be in my secret place, eles teriam feito, eles teriam ouvido a minha voz. They would have heard my voice. E eles Seriam feito meu povo ouvir os meus conselhos. And would make my people to hear my então quer dizer que Deus tem um lugar secreto. So that means that God has a secret place. Essa é a chave para se buscar a Deus. That is the key to seek the Lord. Deus está ao mesmo tempo em todos os lugares. God is, everywhere, Mas ninguém pode encontrá-lo se não o buscar de but todo God, o coração. Não, não, Existe um versículo no livro de Salmos. There is a verse in the book of Psalms. Que, o salmista diz assim: quando nós estivermos no sepulcro, quem poderá te louvar? Says, in, uh, dead, who, who ninguém Nobody. no sepulcro ninguém poderá adorar a Deus. Nobody in the, cemetery can worship the Lord. Você concorda comigo? Do you agree with me? Então existe a primeira coisa que que pode acontecer so the first thing that can happen, que pode impedir nos then, de buscar a Deus. Can stop us from the Lord, é a morte. Is death. Eu duvido que algum de vocês aqui nesta sala I I, I doubt that in this room, ou alguém que possa nos estar assistindo pela internet, or that's online on the internet tenha a, sabe que amanhã ele morrerá. Alguém aqui sabe que vai morrer amanhã ou que vai morrer daqui a 10 minutos. Eu ouço muitas pessoas que, que perderam alguém que é amado. Puxa, eu conversei com ele há 10 minutos atrás. E eles dizem: Não, não, eu só com Tudo estava bem eu não sei porquê, agora está morto. I don't know why, he's dead. Então Deus faz uma alerta. Ele diz assim, buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Saying, Seek the Lord while he may be found. Olha, querido, Deus está perto de nós. So, the Lord is near us. Agora, pastor, eu já sou crente, eu já sou salvo de Deus. Para que eu preciso buscar a Deus? Então você pode dizer, Pastor, I'm a Christian. Why, why do I need to the Lord? Então eu vou te fazer uma pergunta. Quantos de vocês já tem tudo de Deus? How many of you have everything from God? Nenhum de nós. None of us. Será que nós temos 50% de Deus? Do think we have of God? Deus a todo dia nos surpreende. Será que você já você tem quanto? Você tem 10% de Deus? Do Queridos por nós humanamente falando, For us, humanly speaking nós não temos a capacidade de receber 100% de Deus Aí, se nós buscarmos a Deus todos os dias if we seek God every day em todos os dias da nossa vida every day of our lives, nós morreremos sem ter 100% de Deus. without from God. Deus tem muito mais. Deus é muito mais. Então essa palavra de Deus, so God, ela está dentro de um contexto. Is, there was a context here. E o que é mais, ah, eu falei de duas coisas que podem te impedir de buscar a Deus ou de encontrar a Deus. So there are two things here eu that, that I said that can stop you from From finding God. A primeira, eu falei, é morrer. So the first one I said is e qual é a dying. segunda, pastor? So what is the second one, pastor? Veja o que que o profeta começa falando. See what the here. Ele fala, vocês todos que têm sede. So all, all, of you that are thirsty, vem às águas e beba. Come to the waters and drink. É isso que ele diz no versículo 1, aí a 55. Se você ver o versículo uh, 1, Is 55. Ele diz, vocês que não têm dinheiro, it says, you, if you have no money, vem e compre, come, buy, sem dinheiro, sem preço, money, vinho price, e pão. Wine and milk, Mas aí no versículo 2 ele diz, por que vocês bread. gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é pão? No versículo 2 ele diz, por que você gastou seu dinheiro o That's not bread. Por que, que você gasta o fruto do seu trabalho naquilo que não pode satisfazer? Quando nós estamos com sede, so, when we are thirsty, o que, que nós queremos mais do que tudo? nós queremos mais do que tudo Água. Água. Água com muito açúcar, verdade? Water with a lot of sugar. Água com muito açúcar com deixa eu ver com sal water with salt é isso talvez você ah eu quero tomar não sei outra coisa menos água não you may say well I want to drink something else other than water but not not really não quando nós estamos com sede, really thirsty, nós sabemos qual o tipo de água que nós queremos tomar. E a água pura é a única coisa que pode, de fato, saciar a nossa sede. Então, o que, que Deus está dizendo? So what is it that God is Deus here? está dizendo, venha, eu tenho água. God is saying, Come, I do have water. Deus está dizendo eu tenho a única coisa que pode satisfazer a, a sede que você tem Deus é aquele que tem a única coisa que pode satisfazer o que você vive buscando God is the only ou seja todos nós eu acredito que já tivemos esse dia Queremos fazer alguma coisa. Want Às vezes nós estamos em casa. Home, e sentimos aquele tédio. E e aí nós pensamos assim, vou, vou assistir um filme. And we think, I'm watch a movie. E você olha na sua casa e não encontra nenhum filme que você quer, porque você já viu todos. E você resolve sair, ir para o cinema. E você vai ao cinema. And you go to the movies. E você sai e diz, não gostei do filme. Eu acho que eu vou comer uma pizza e você vai comer a pizza e você vai e come a pizza. And you eat that pizza e você diz eu tô eu já comi, eu já assisti um filme e eu ainda não estou satisfeito. And E você liga para um amigo. Friend, e seu amigo não atende. Answer, e você liga para outro. Friend, e ninguém atende. And nobody e Você resolve ir na casa de alguém, e você chega lá e não encontra esse alguém. And you Quantos já tiveram um dia assim? How many had a day like that? Como é que você se sente? How do you feel that day? É horrível. É horrível, não é? Você não encontra nada que possa satisfazer o que você está querendo. You can't find that will what you need. Você sabia que para algumas pessoas isso é o que acontece todos os dias? E nós somos pessoas que nós começamos a colocar certos certos alvos na nossa vida. a maioria de nós. Most of us. E nós pensamos que se nós alcançarmos aquele alvo, aquela meta, o que, que vai acontecer? What's going to happen? Eu serei feliz. I'm going to be happy. É diferente as minhas metas das suas? As suas são diferentes de outras pessoas? Your pessoas que pensam assim, o dia que eu aprender a falar inglês, ai, there minha vida say, vai mudar completamente. There are some people that tá rindo ali, né? É assim, né, Helena? Não muda. It O dia que eu comprar a minha BMW. Day buy my BMW, eu, eu serei feliz. I'm going to be happy. O dia que eu tiver aquele trabalho, eu serei The feliz. Day I have that specific work job, é o que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo: por que você está gastando? Não é somente seu dinheiro. So Existem pessoas que estão gastando tempo em festas porque pensam que nas festas vão encontrar o que eles estão procurando. They that, are spending time in parties thinking that there they're going to find what they, need, what Mas they Estão want. solitárias, But they are alone, se sentem abandonadas, they feel abandoned, não têm amigos. They Don't have friends. Hoje, Today, com todo o progresso da tecnologia. With all the progress we have in technology, é onde nós menos temos verdadeiras amizades e relacionamentos verdadeiros. It's where we have the least amount of real friends and real relationships. Por incrível que pareça, existe dias que você não consegue encontrar alguém para conversar. As may, may sound, to to. Mas Deus, ele tem algo muito especial para nós. So for us. Veja o que diz no versículo 2, na segunda metade do versículo 2. De Isaías 55. Diz: Ouvi-me atentamente, comei o que é bom. E o que, é que vai acontecer? E a vossa alma se deleite com a gordura. Olha só que coisa. Deus está falando aqui de comida, de carne, de churrasco. É isso que Deus está falando? Você Deus está falando de alimento para a sua alma, Deus está falando de alimento para a sua alma. Deus está falando de satisfação da alma. God is talking about satisfaction on your soul. Somente Deus pode satisfazer aquilo que você está procurando. Only God can satisfy what you are seeking. Só Deus pode acabar com o tédio da sua alma. Only God can finish With the from your, Existem your pessoas que estão procurando outras para poder elogiarem esta pessoa. There people Existem até pastores There are even pastors. que estão esperando terminar os seus sermões para receber aquele tapinha nas costas. Approval tap on the back. e dizia assim que mensagem maravilhosa e eles pastor e eles recebem essa glória glory. e o dia que não recebe essa esse essa, esse esse cumprimento Entram em depressão they go into depression. não me convidam mais não não me minha popularidade está muito baixa my popularity is not It's very low right Entram now. em crise. They're going Porque estão pregando. Because they are preaching. Mas não estão recebendo. But they are not receiving. Nós, os pastores, uh, as pastors, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando vamos pregar uma mensagem, the first thing we need to do when you're preaching, going to preach a message, é nos colocarmos no banco, is to place ourselves in the seats, e pregar para nós mesmos, and to preach to ourselves. Se nós não recebemos a mensagem, If we don't that message, você não vai receber a mensagem. You are not going to receive that message, porque nós não podemos buscar glória para nós mesmos. Because we should not, we should not be seeking glory for ourselves. Nenhum de nós. None of us. Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Because God does not give his glory to anyone. Somente nele há satisfação. Only in him there is satisfaction. Como você está? So, how are you right now? Às vezes nós pensamos que que Deus tem que fazer determinadas coisas para nós. specific things to us. E nós queremos que ele faça o que nós queremos e não to do. o que ele quer fazer conosco not his will. você já se perguntou o que é que Deus quer fazer com você Have you ever asked what God wants to do in your life eu tenho certeza se você começar a perguntar a Deus todos os dias I am ele vai te responder. Mas se você começar a ouvir e obedecer, e obedecer, a sua vida vai mudar para melhor. O grande problema nosso é que nós queremos buscar a Deus. One of the biggest problems that we have is that we want to Mas nós não queremos ouvir o que Deus tem para falar para nós. Olha o que diz o versículo 3. Incline os teus ouvidos. O que significa inclinar os seus ouvidos? So what does that mean? Significa que você deve dar ouvidos. It means that you should listen. Com o Com tempo. Give your time. Não fique com pressa. Don't, hurt, don't hurry. Você, eu vou a minha experiência pessoal, my personal experiences é é, é mais ou menos assim. It's a like this. Eu já falei isso algumas vezes. I've Mas eu quero que todas as pessoas saibam. But I want everyone to know. O meu sonho era ser empresário. My dream was to be a businessman. E eu sim era um servo de Deus. And yes, I was a of God. O, E o meu sonho era despejar dinheiro na obra de Deus. And my dream was to throw money in the work of God. Aí eu eu, eu, eu o dia que eu conseguir fazer isso eu vou ser feliz. And I was thinking, you know, the day that I accomplished that, I'm going to be happy. E eu me tornei um empresário. And I became a businessman. E eu comecei a ajudar. And I start to help. E com tudo que eu tinha com todos os, os, os, os equipamentos com os, os caminhões com tudo with with had, with com dinheiro with money, mas eu não, não me tornei feliz I still, I ainda estava faltando uma peça importante important porque seeing. eu queria ser um empresário mas Deus não queria que eu fosse um empresário Deus that. tinha algo muito maior para mim much greater for me. Com menos trabalho, With less work. Por que menos trabalho, pastor? Why less work, pastor? Porque quando você faz o que Deus tem para você, because when you do what God has for you, isso não parece trabalhoso. That does, not, not, eu, not feel hard work. Não é cansativo. It doesn't tire you. Não é difícil. It's not hard. Tem gente que olha para mim e diz assim: "Mas pastor, eu não queria estar na sua pele nunca". There are some people that say, "Pastor, I would not want to be your skin." Claro e nem queira. And I say, Mas quando você está no lugar que Deus te chamou. But that Quando você está na vocação que Deus tem para você. The job do, você encontra satisfação. You find satisfaction. E eu não sabia disso, irmão. Porque quando falava, o meu pai falava que eu, eu tinha chamado pastoral. Because a, a, a pastoral calling, amarrado. Eu diria não, não chance, de jeito nenhum, não way. Mas e agora? What about that now? O dia que eu resolvi inclinar os meus ouvidos. The day that I to my ears. Sabe qual era um dos meus maiores temores? Do biggest ser um ministro de Deus. Eu via tantos pastores sofrendo, irmãos. I Financeiramente. Andando com carro velho. Driving old cars. Tinha carro ainda. That's when they some didn't even have cars. Um menino para tudo quanto é lado. A little dos... kid everywhere. Ah, meu Deus. A kid. E alguns, e alguns irmãos falando mal do pastor and some, some brothers and sisters talking behind their pastor's back. Oh, língua. They don't have that, No, they don't have that. They don't have that. No. Oh, <laughs> Just speaking bad, yeah. Speaking behind their back, yeah. Eu, falava, eu. And I would, and I would think myself. Então, o dia que eu resolvi aceitar o chamado de Deus. So the day that I decided to accept God's calling. Eu disse, ó oh, Senhor, eu quero. I said, Lord, eu, eu vou obedecer. I'm going to obey you, mas eu quero ser um pastor diferente. I want to be a different pastor. <laughs> e Deus ouviu a minha oração. E, em muitas coisas, na maioria das coisas. Deus many other things, the majority of things superou as minhas expectativas. God surpassed my expectations. Totalmente. Totally. Tem pessoas que olham para nossa igreja. There are people that look at our church and they think, oh my gosh, poor Olha o tamanhozinho da igreja. Pastor. Look at look at the size of his church, aqui, tralí. <laughs> Just a few here and there. Eu só falo assim, vocês não sabem de nada. And I said, you know, you, you don't know porque essa igreja é poderosa. It's because this is a powerful church. Essa igreja é poderosa. This church is powerful. Mas não é poderosa por causa de mim, não, irmãos. But it's not powerful because of me. É poderosa porque o poder de Deus está neste It lugar. It is powerful because the power of God is here in this place. Lembra quando a Bíblia diz que um só fará mil fugirem? É o que acontece. Não falta suprimento de Deus nessa igreja, falta irmãos. We Irmãos, ainda que não tivesse um de vocês aqui hoje, even if there was nobody here today, não faltaria nada. There still be provision. Porque o Senhor é quem está com a sua mão estendida. Because the Lord is, is the one who has his open hands. Então, o que Deus tem para você não depende dos outros. So what God has for you doesn't depend of somebody else. Você entende isso? Do you understand that? Aquilo que Deus tem para você não depende do seu irmão, não depende do seu vizinho, what não God, depende do seu pai da sua mãe. What God has for you é isso que Ele está dizendo aqui? That's what God is right here. Veja o que Ele diz no versículo 8. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos. For my thoughts are not your nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Agora eu tive que falar, né? Ele falou. Neither are your ways my ways. Versus. E nem os meus pensamentos os <risos> vossos pensamentos. <risos> my thoughts are not your thoughts. Não é verdade? O que, é que Deus está dizendo? Isn't that true? A minha maneira não é a sua maneira de pensar. way Você pensa isso? you may think this, Mas eu vou te provar que é diferente. But I'm going to show you that's different. Basta que você creia, irmão. Para que viver essa vida miserável, para que viver essa vida entediada? Why do you have to live this miserable life, this poor life? Fugindo de Deus. Running from God, Tem muito crente que foge de Deus. There até. are a lot of Christians that run from God. Além de não buscar, ainda foge. Além de não buscar Deus, ainda Besides, pode. Besides not seeking God, they not not only don't seek God, they run away from God. É ou não é verdade? Isn't that true? É quando Deus põe a sua mão sobre você, but when God put His hands on you, it doesn't hurt as much. O yeah. que, que acontece? What happens? Não adianta fugir. It doesn't matter to run. Ele te puxa. He will take you. Sabe por quê? Do you know why? Porque ele te ama. Because he loves you. <laughs> a Bíblia diz assim: "Porei um anzol no seu nariz." The Bible says, "I'll put a hook in your nose." <laughs> Olha só e um freio na sua boca, break in your mouth, in your lips. <laughs> Sabe por quê? Do you know why? Porque muitos de nós agimos como animais. Because many of us act like animals. Ao invés de vir pacientemente, assim, atentamente dizer, OK, Senhor, estou aqui. Instead of just coming on their own will and say, here Lord, I, here I am. Não, fica fugindo. Não, they keep running away. Aí Deus tem que botar um freio e ficar puxando você. And God has to put a brake in pulling you. Vem, Saying, Come, Eu tô Come. Te chamando, rapaz. I'm calling you. Você não está vendo que você está só se dando mal aí? Don't you see that you keep things keep going bad there? E pior, e pior. And getting worse and worse. Deus está dizendo. God is saying, os meus pensamentos, my thoughts são diferentes dos seus pensamentos. your thoughts. Você quer buscar o Senhor? Do you want to seek the Lord? Busque o Senhor. So go ahead and seek the Haverá Lord. um momento em que você não mais poderá buscar. There will be a moment where you're no longer going to be able to do that. Porque Deus faz um desafio aqui. Because God here presents a challenge to you. No versículo 7, ele diz deixe o ímpio o seu caminho, deixe o homem maligno seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, porque ele, é, ele se compadecerá dele, torne-se para o nosso Deus, porque ele é grande em perdoar. The verse 7 says, says: Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord. That he may have compassion on him and toward God for he will abundantly pardon. Uh, Deus está falando para a pessoa mudar de posição. God is telling the person to change their position. Deixe essa vida de pecado. Get away from this life of sin. Deixa essa vida. Muitas pessoas na tentativa de encontrar a felicidade. A lot of people on the way on the way to trying to find happiness. Entra numa vida de pecado. They get into a life of sin. Ele pensa que vai achar felicidade no relacionamento sexual com a noiva ou com o namorado. They think find in with their or e isso não é verdade. And that's not true. Só vai trazer problemas para você. It's only going to bring vai trazer muita dor de cabeça. A lot of porque você... Não está na vontade de Deus. Outras pessoas pensam que vão encontrar a felicidade se trocar de marido ou de esposa. A lot of people think they're going to find happiness if they change their husbands or wives. Dia que eu me livrar desse, desse miserável. <risos> they say, no, the, the day that I just get rid of this horrible person. Eu vou achar alguém que me ama. I'm going to find that loves me. Isso é verdade? Isn't that true? Is that true? Se é mentira do diabo, That's a lie from the devil. Se é a maior mentira que existe. That's the biggest lie that exists. O verdadeiro amor Because the biggest love. Não é essa paixão doente. It's not this sick passion. O verdadeiro amor é aquele que você planta, que você semeia, que você rega. Is love that you plant the seed that you put water? O amor tudo sofre, tudo suporta. Love all suffers, all support. Se você amar sua, seu marido, se você amar sua esposa, if you love your husband, if you love your wife, como Deus manda amar. As God tells you to love. Se você respeitar, não é, irmãos? Que é amor e respeito. If you respect cuz love is respect, da maneira como Deus manda, the way that God tells you to, seu relacionamento vai frutificar. Your relationship is going to vai grow. florescer. Will flourish. Vai ser abençoado. You'll be blessed. Não seja enganado. Don't let yourself be tricked. Ouça o que Deus tem falado. Listen to what God is telling. E você vai ver a bênção de Deus sobre a sua going vida. And see God's blessing in your life. A verdadeira felicidade está em Seguir os caminhos que Deus preparou para você. True happiness is in following the path that God has for you. Nunca esqueça isso. Don't ever forget this. Se você quiser, anote no seu na sua Bíblia. If you want, go ahead and write on your Bible. A verdadeira felicidade, the true está naquilo que Deus preparou para você. Is in what God has prepared for you. Se quiser anotar daqui a cinco anos você volta e me diz se é ou se não é verdade. If you want to write it down in five years, you tell me if that's true or not. Daqui um ano. Wait, one year from now, even. Mas cinco anos está na plenitude. In five years, right there at the top. Só não pode compartilhar no Facebook. Just don't share on Facebook that. Brincadeira. Just kidding. Se nós não obedecermos a Deus, if we don't obey God, e não deixarmos os nossos caminhos de pecado, and we don't leave our ways of sin, acontece algo com a nossa mente. There's something in our mind that happens. Preste atenção. Pay attention here. Isso é muito importante. This is very important. Isso é o que nós chamamos de mente cauterizada. Good one. Where's Nathan? é quando a nossa mente se fecha characterize this thank you characterize mind o que significa isto what does that mean você perde a capacidade de julgar entre o que é certo e o que é errado and lose the ability to judge between right and wrong o que é errado se torna tão comum para você que se torna é como se não fosse nada errado what is wrong becomes so common to you that you don't even see as wrong anymore eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade i remember long long long long long time ago when i was 13 years old <laughs> senhor <Sorry>. tem misericórdia. quando <laughs> eu tinha 13 anos de idade when i was 13 years old. I, i should fire this man <laughs> <laughs> quando eu tinha 13 anos nós íamos fazer cultos na, na penitenciária. When I was 13 years old, we would go to the prison to for services. É. For a... Bom, eu ia com meus pais. I, I was going né? with my parents, of e, e o pessoal da igreja. And the people from the church. interessante que eu nunca vi um lugar onde não havia criminoso. It's interesting. That I never saw a place where there was no criminal. como aquela cadeia ninguém todo mundo estava ali era injustamente like the prison everyone you talked to they, they were innocent they were there unjustly principalmente se você falasse com as mães dos presos if, even more if you talk to the mothers of the prisoners Fizeram a justiça com meu filho e se você chegasse para ele e falasse para a pessoa, né, falasse assim, por que que você, tá, você está aqui? Ele dizia assim, aí ele começava a contar a história que o amigo tinha matado alguém e ele estava perto. E he they would start telling this story about a friend that was the killed someone and he was nearby E a polícia happened. pegou ele deixou o amigo embora. And the police caught him but the friend went away. E que o outro tava com um, um pacote de cocaína, mas mas porque ele tava no carro com essa pessoa, ele também foi preso. And no, the a car with there was some coke, but it wasn't his car, he was just, uh, driving along. De maneiras que todos estavam ali injustamente. Na cabeça deles somente. In their heads, é que era assim. It, that, that was the truth. Porque a mente deles já estava cauterizada. Their mind was Hoje eu consigo ver isso Quase que no mundo inteiro. I see that a lot in the whole world. Hoje, se você falar contra algumas algumas certas coisas publicamente, Nowadays, if you speak about publicly, você pode até ir preso. You might even go to prison. Porque de errado já passou a não ser mais errado. Because from wrong, it's not wrong anymore. E agora já existe uma lei que proíbe você falar contra e now there are even laws that says that you cannot say anything against this specific topic. Porque se você falar, você que é o errado. Because if you say something, you are the wrong one here. Então, o que, que isso tem a ver com buscar o Senhor enquanto se pode achar? So what does that has to have anything to do with seek the Lord while he may be found? Porque a, se você resolve não obedecer e não buscar a Deus, because if you decide not to seek the Lord and obey him a sua mente vai se fechar your mind is going to close e vai chegar o momento and there will be a moment que você simplesmente vai falar algumas palavras, mas não vai achar Deus. That you're going to say words but not going to find God. Obre, abre a sua bíblia em romanos e aí a gente fecha daqui a pouco romanos capítulo 1 to close let's go ahead and read romans chapter 1 Preste atenção nesse texto. Versículo 19. romanos 1 19. Romanos 1, 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, foi não se nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. For what can be known about because God has Versículo 18 diz: Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Diz, for the wrath of God is revealed from e, no 20, e no versículo 20, diz porque as coisas invisíveis, veja bem, as coisas invisíveis, so, here, the, things, desde a criação do mundo. the creation of the world. Tanto o eterno poder, o seu it, eterno poder, eternal power como a sua divindade nature se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas have been clearly perceived in the things that have been made para que eles fiquem inexcusáveis so they, they are without excuse veja o que esse versículo está dizendo so what is this verse saying here Deus e toda a glória de Deus está manifestada para que todos vejam, that everyone através das coisas que foram criadas. Through Mas para quê? Para que as pessoas fiquem sem desculpas. people no excuses. Agora o versículo 21. 21. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became filled with their thinking and their foolish hearts were darkened. Somente pelo fato de não reconhecer Deus. De simplesmente não entender, não adorar a Deus, não dar glória a Deus. To not to not worship the Lord. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos. The Bible is here, que essas pessoas that these people tiveram o seu coração obscurecido, fechado. That their were Significa que não existe entendimento, não existe um progresso no conhecimento. That means that there no progress in their knowledge. They e, o understanding. e o versículo 22 diz que eles, se dizendo sábio, tornaram-se loucos. E no versículo 24 diz que Deus os entregou a quê? as as concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrar os seus próprios corpos. E no 24 diz: therefore, God gave them up. In their, in the lust of their hearts purity, to the dishonoring of their bodies among themselves Ai mas Deus é muito cruel pastor como and é que Deus faz isso God is so cruel how can he do that É que de fato quando nós temos a oportunidade de buscar a Deus e o não não fazemos O the fact is that when we have the opportunity to seek the Lord and we don't do it, Deus permite que a nossa mente seja fechada God allows that our mind May be Por isso que o versículo 6 de Isaías 55 diz, That's why in verse of Isaiah 55 says, Buscai ao Senhor, Seek the Lord, enquanto se pode Achar. While he may be found. Enquanto ele está perto Haverá um dia que você não mais terá a oportunidade de buscar a Deus a you're not going to to Você vai entrar até nenhuma igreja even going to enter a Mas não vai encontrar Deus But you're not going to find God. Você vai buscar uma reunião de oração e não vai encontrar Deus Você vai ficar desesperado para encontrar e nem sabe o que você vai estar buscando. Mas para aqueles que buscam o Senhor. Voltando a Isaías 55. back Isaías 55. Versículo 12. E versículo 13. Você está comigo aí? aí you, you open there? porque a designers diz que a palavra de Deus não volta vazia, que a palavra de Deus cumpre os seus propósitos. So before he says that the word of God does not uh, return empty and that he... Purposes. E é muito importante. Eu quero lembrar qual é o propósito da palavra de Deus de acordo com o capítulo 55. And I want Tá no versículo 3 In verse we said os teus ouvidos e a vossa alma vai fazer o quê? Incline your ears and your soul will. Sua alma viverá. Your soul will live. Lembro que Jesus falou nem só de pão viverá o homem. Remember God said not even bread, uh, Only the mas, man will live. mas de toda palavra que procede da boca de Deus, the, the words that proceed from the mouth of Christ. Então, quando Deus fala e você ouve, hear, o que acontece com a sua alma? That, happens to your soul? Ela recebe alimento. That food. Ela recebe vida. Your soul that food. Ela traz alegria. That uh, como é que você sai da, desse Domingo à noite daqui desse lugar, Léo, como é que você sai? Leo, how, how do you leave this place here on Sunday night? Como é que você se sente quando você sai da igreja depois do domingo à noite? How do you feel after, when you leave, after you leave here? Sempre transformada. Always transformed. Como é que você se sente, Mayuma? How do you feel, Ilma? Em paz. In peace. Como é que você se sente para a semana que vem? How do you feel for the entire week? Renovada. Renewed. Abençoado. Blessed. Alegre. Happy. Satisfeito. Satisfied. E uma pessoa que vai a uma festa and e passa a quase a noite toda bebendo. E someone that goes to a party and spend the whole night just drinking. Sai alegre, né? They leave that party so happy. tão alegre, oh meu Deus. <laughs> I am so happy. No outro dia, And next day, my head, and I have to work, it's 10 o'clock, yeah, if, if, if, if they wake up, yeah. and they think that's all right propósito da palavra de Deus é alimentar sua alma. The purpose of the word of God is to feed um, your soul. Deus tem um lugar secreto para você. a Esse lugar é aquele lugar onde ele fala e você escuta. This place is that place where he talks to you and you listen. É onde ele conforta a tua alma. It's where he comforts your soul. É onde ele faz promessas para você. makes promises to you. Ele diz os teus filhos serão abençoados. Ele diz: your children will be blessed. Eles me servirão. He will serve me. Eles me chamarão de meu Deus. They will call me their God. É maravilhoso isso. Is that wonderful? Versículo 12 de Isaías 55 diz: Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico. Diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas, ver fifty twelve or chapter fifty five in Isaiah says for you shall go out in joy and be led forth in peace, the mountains and the hill before you shall break forth into singing, and all the trees of the field shall clap imagine, their hands. Imagina você andando na rua. And Cheio you're walking, da palavra de Deus. God, e as árvores, muito bem. And the trees are e os montes batendo palma. And the aí, aí vai o servo do Senhor, aí vai, aí vai ele. Olha. Saying there Uau. goes the servant of God. Mas isso é para quem obedece. But that's for who obeys é para quem busca. For the ones that seek é him. Quem está na de Deus. For the ones that are, they are in the presence é of quem the Lord. Está a de Deus. The ones that are doing God's will. The é um So in verse 13, it says, instead of the thorn, and if you don't know thorn, is, has all this thorn spikes that. Você quer andar num lugar cheio de espinhos? And you want to walk in a place with thorns? E essa vida de muitas pessoas cheia de that's espinhos? The life that a lot of have, of é alfinetada de todo lado. <laughs> thorns everywhere. O um xinga, o outro amaldiçoa. The other you, fala palavras más para você. Diz que a sua vida não vai ser abençoada. They Está prometendo algo diferente. But he's promising something different. para aquele que ouve a sua palavra. For his Ah, vai haver frutos, vai haver lugar Say, de coisas fruits, boas, vai haver plantas agradáveis. Ah, vai, vai haver coisas maravilhosas. There will be no final do versículo 13, at diz assim: e será por sinal será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. And no final do verse 13 it says it shall make a name for the Lord an everlasting sign that shall not be cut off. Eu quero que você receba I want you to a palavra de Deus na sua vida. The word of God in your life. como promessa. Você recebe? Você recebe? isso. Buscar o Senhor. Seek the Lord. Lembre-se disso. Remember this. Não é somente vir à igreja. To seek the Lord is not only coming to church. Não torne o seu relacionamento com Deus em algo religioso. Don't turn your relationship with God into religious thing. Antes de dormir fale com Deus. You go to sleep, talk. Diga Deus, With me mostra o que Tu queres que eu seja. And say, God, show me what You want me to be. Até hoje, Senhor, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, mas hoje eu quero que Tu me fales aquilo que Tu queres que eu seja. Tell him to this day, Lord, I always wanted to be this and that, but today I want You to show me what You want me to be. Quer casar? Do you quer get solteiro? Married? Diga. Deus? God? Mostre. Show me aquela que tu tens para mim ou aquele que tu tens para mim. Você crê que Deus mostra? Você crê que Deus mostra? Às vezes Deus deixa você escolher, né? So sometimes God lets you choose. Mas aí você tem que escolher de acordo com aquilo que é o propósito de Deus. But when that happens, you have to choose according to God's purpose. Vamos ficar em pé. So, stand up, please. Antes que eu comece um outro sermão. Before I start the new sermon here. <laughs> Assim será a palavra do Senhor, a palavra que sai da boca do Senhor. Não volta vazia. Irmãos. You will not come back empty. A palavra do Senhor tem um propósito. The word of God has a purpose encher o teu coração. To fill your heart. Uma coisa que eu quero dizer para você que está aqui nessa noite. One thing here tonight. Para todos vocês. everyone O diabo não quer que você venha escutar a palavra de Deus. The devil does not want you to come and listen to the word of God. Ele faz de tudo para você não escutar. Do everything for you not to listen. Porque quando você não escuta a palavra de Deus, você não tem vida. Because Então queria eu quero que você cada vez que você tem a oportunidade de vir à igreja, de ouvir a mensagem. So Preste atenção. Pay attention. O inimigo está trabalhando desde domingo cedo para você não vir. The enemy is working if as early sunday morning for you not to come você sabia disso do you, do you know that? ele trabalha a semana inteira mas domingo é mais intensivo yeah, he works the whole week but on sunday it's double time, yes. às vezes na vida de algumas pessoas ele tem que trabalhar a semana inteira entire week que é mais difícil né because more difficult mas tem outros que basta ele trabalhar cinco, 30 minutos antes do culto a pessoa já não vem. Basta alguém telefonar. them. E diz assim, ah, eu tô precisando de você. And they say, no, I need you. Aí fala e conversa, conversa e não diz o que é. talk, talk, but they don't say what it is. minutos depois. 40 minutes later. Não, eu preciso daquela receita daquele and bolo. They say, oh, I need that recipe. Ah, era isso oh, that's it? Oh, agora não dá mais tempo and you say, oh, I can't go to Vigia. So watch out. porque cada palavra que você perde a sua a sua alma, miss, a sua alma fica com fome Your soul é is e você fica mais fraco mais vulnerável and you more mas quando você recebe But when you receive você fica mais forte you Amém. Amen. Vamos orar ao Senhor. Let's Pai, pray. ouve nessa nessa noite a nossa oração. Lord, listen to our prayer. E renova nossa alma. Renew our souls. Obrigado pela tua palavra. Thank you for your word. Nós queremos te buscar mais e mais. We want to seek you more, and more E nós te pedimos, Senhor, we ask you, Lord, nunca permita. Don't ever let it happen. Que a tua palavra your word não seja encontrada por nós. Que a tua presença não seja encontrada por nós. Nós queremos estar todos os dias na tua presença. No teu lugar secreto. Secret Ensina-nos. Fala-nos. Tell us. nos mostra qual é a Tua vontade para nós. Show your will Muito us. obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Em nome de Jesus. Jesus. Amém.